Olá amigos, uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Agradecemos muito por nos permitir entrar em suas casas nesse fim de tarde de hoje para conversarmos a respeito das lições do Mestre Jesus. São tempos novos e para tempos novos são necessárias atitudes novas, possibilidades novas e esta que usamos agora é uma delas. Podermos conversar com os amigos, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, numa reflexão à distância. Eu vou convidar a todos para fazermos uma prece, para podermos iniciar o nosso trabalho. Vamos falar com Deus, nosso Pai. Vamos falar com Jesus, nosso Mestre querido. Vamos falar com os nossos mentores espirituais, com os espíritos amigos, com os nossos guias, com os nossos anjos da guarda, primeiramente para agradecer a todos eles pela oportunidade do dia de hoje, agradecermos pela saúde, agradecermos pela oportunidade da vida, da reencarnação, agradecermos por nossa família, pelos nossos parentes filhos, esposas, irmãos, que estão todos nesse momento recolhidos em suas casas em saúde. Vamos pedir a Deus que permita aos espíritos amigos responsáveis pela medicina, pela área de saúde, que possam passar nas casas dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos familiares, para que o anjo da saúde, da melhora física, possa fazer as limpezas necessárias, que nos hospitais, nos centros de atendimento, nos locais onde os enfermeiros, os médicos, todos os auxiliares de saúde estejam trabalhando, possam contar com esse auxílio. Que os espíritos amigos possam abençoar aquelas pessoas que estão pelas ruas, abandonadas, sem terem auxílio físico, para que os nossos corações possam ser tocados que os trabalhadores sejam abençoados, que a paz se restabeleça e que todos nós possamos sair desse momento melhores do que nele entramos, que assim seja. O tema da nossa lição, sobre a qual vamos ter ser comentários hoje, é Coragem, uma mensagem de Joana de Ângibes, que está no livro Tesouro Tesouros Libertadores, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Para iniciarmos essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, uma pergunta já se torna bastante interessante. Nós sabemos o conceito da palavra coragem? Quando a gente busca nos dicionários, e hoje a gente busca no Google, a gente vai encontrar algumas definições interessantes. Coragem é moral forte perante o perigo, os riscos, bravura e intrepidez. É aquela firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. É aquela, aquela qualidade de quem tem a grandeza da alma, aquela nobreza de caráter, aquela hombridade, a determinação o desempenho de uma atividade necessária, um zelo, uma perseverança, uma tenacidade. Todas essas são definições da palavra coragem. E quando nós olhamos para as nossas vidas, a gente vai ver que em muitos momentos existem muitas pessoas que fazem parte dos nossos grupos, que nos dizem para termos coragem, para assumirmos os, os riscos, mas, afinal de contas, nós sabemos realmente o que significa a palavra coragem. É interessante que algumas pessoas dizem que coragem não é ausência de medo, mas é agir apesar dele. Coragem é a gente sentir aquele friozinho na barriga. E mesmo tendo esse friozinho na barriga, ou com todas as razões do mundo, para não dar o próximo passo, a gente continuar. Uma pessoa corajosa não é aquela que não sente nada, mas sim aquela que, mesmo sentindo medo, vai seguir adiante. Dizem que um bom remédio para a falta de coragem é a confiança. E nesse momento, nós precisamos muito ter a confiança e, principalmente, a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, a confiança nas pessoas, a confiança na vida. Sempre que nós perdemos essa confiança, sempre que nós perdemos essa coragem, cedemos ao medo, fica pior, fica mais difícil, fica complicado da gente continuar. E aí, nesse momento agora em que a Terra está enfrentando um grande desafio, é uma boa hora para agirmos com coragem, para agirmos com confiança. Coragem para enfrentar esse desconhecido e a confiança, para sabermos que isso também passa. É bem verdade que na vida parece que em alguns momentos nós estamos sempre sendo testados em vários aspectos, principalmente quanto à nossa coragem. Essa coragem que se baseia em não desistir, apesar dos obstáculos, apesar dos sofrimentos, essa coragem que aparece quando nós não nos deixamos dominar pelo medo e assumimos a responsabilidade dos nossos atos. E é interessante a gente observar que essa coragem ela vai surgir exatamente quando nós decidimos enfrentar aquilo que tememos, pois essa coragem não é a ausência de medo, como eu já falei, ela é a filha do arriscar, apesar de essa coragem ela acompanha a realidade, ela não luta contra a realidade, não. Ela não é sinônimo de agressão, é resultado da aceitação daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode mudar. Essa coragem da qual nós estamos falando, ela não reside somente em grandes ousadias, mas em pequenas conquistas diária, diárias, diárias sobre o pessimismo, sobre a incompreensão, sobre o medo, sobre a rigidez das atitudes, das ideias, sobre o preconceito, sobre a discriminação, enfim. A coragem aparece quando, mesmo ansiosos perante o novo, o novo nós continuamos em frente e nos aventuramos a viver o hoje, sem deixar que o medo do futuro paralise as nossas vidas. Ter coragem... Também é um exercitar diário, é uma escolha, antes de tudo, que, à medida que realizamos, faz com que nos tornemos mais confiantes e orgulhosos de nós mesmos. E quando nós falamos em coragem, para continuarmos, é uma outra questão que se faz interessante. Saber quem somos nós. Né? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? E o que precisamos fazer aqui? Essa é uma das questões bem interessantes. E somente nós, agora com a doutrina espírita, pelo esforço dos Espíritos superiores, pelo trabalho de Allan Kardec, com a permissão de Deus, nosso Pai, e assistência sempre presente do nosso Mestre Jesus, hoje nós temos essa resposta temos a resposta para essa questão que é de suma importância, para continuarmos com coragem. Nós somos espíritos imortais, somos individualidades criadas por Deus para a perfeição, para a felicidade. Eu sempre costumo dizer que nós não fomos criados para a infelicidade, geralmente quando nós estamos enfrentando momentos de infelicidade, e é porque essa infelicidade foi criada por nós em algum momento, ou agora, na vida presente, ou em outros momentos. E aí a gente pode ver a lição é, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né, quando se fala a respeito das angústias, das dificuldades, dos momentos que estamos passando de antes ou de agora. E é claro também que para a gente falar sobre coragem, a gente também precisa falar de felicidade, que é uma outra questão que sempre nos vem à mente. E a gente se pergunta, diante de todas essas possibilidades acontecendo na Terra, diante de muitos problemas, diante de tantas dificuldades, é possível ser feliz na Terra? E a gente vai começando a entender que a felicidade do discípulo de Jesus brilha em toda parte, induzindo-nos às bênçãos maiores, que são as bênçãos de auxiliar, a construção da simpatia fraterna, aquela oportunidade de sofrer pela própria santificação, aquele ensejo de aprender para progredir na eternidade, a riqueza do trabalho. São possibilidades, a alegria de servir, não só com dinheiro fato ou com autoridade respeitável de terra, mas também com o um sorriso do entendimento, com o um pão da boa vontade ou com o um agasalho ao doente e à criança. A felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, já pode residir, sim, no espírito que realmente a procura, na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos. Quando Jesus soube, amando e servindo, subir do madeiro sanguinolento aos esplendores da vida eterna, ele estava nos dando uma grande lição de como podemos ser felizes servindo. Quando a gente ainda nesse capítulo de, sobre a felicidade, quando a gente fala é, dos conceitos de felicidade, fica meio complicado, porque cada um de nós se enche de dúvida e de, e de, e de respostas porque cada um de nós tem o seu conceito de felicidade, cada um de nós se acha mais entendido sobre a questão. Uhum. Alguns acham que felicidade é ter muito dinheiro, ter conforto, ter casas, poder viajar, ah, outros acham que é ter os filhos, cuidar dos filhos, educar os filhos, casar, ah, se formar, enfim, tem muitas coisas nesse campo da felicidade e afinal de contas a gente se pergunta o que é a felicidade. E a gente entende que é preciso coragem para ser feliz, porque é tudo que a gente precisa. E muitas vezes a gente vai conseguir entender que o medo é, a, é o grande vilão da nossa felicidade, porque é preciso coragem para ser feliz, é preciso coragem para tentar, é preciso coragem para dizer eu errei, mas foi divertido, é preciso coragem para se arrepender só porque se tentou, né? É preciso coragem para a gente tentar dormir e não conseguir, mas ter a certeza de que a gente tentou. Coragem para sorrir, pois a gente teve é, a coragem de algum risco, né? de assumir esses riscos. Ter coragem é correr riscos, não risco de vida, mas riscos de viver. Coragem é acordar vivo todos os, todos os dias e mesmo assim, ter a coragem de continuar vivendo. E se nós temos coragem, também precisamos ter força. Força o bastante para suportar os desafios da caminhada. E em muitas ocasiões da vida, nós não sabemos avaliar, avaliar o que realmente necessitamos, se de força ou de coragem. E há momentos em que precisamos das duas virtudes conjugadas. Há situações que nos exigem muita força. Mas há horas em que a coragem se faz mais necessária. Essa coragem que é a conquista, que difere, da, que difere muito da temeridade. O homem de coragem, ele espera, ele confia e age no momento próprio. Enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e muitas vezes irresponsável. A coragem verdadeira, ela nasce nos valores morais do homem que a elege, a conduta correta para uma vida feliz. Essa coragem, a coragem de viver, deve ser treinada continuadamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios, dos fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Quase sempre essa palavra coragem está associada a impetuosidade e agressividade nos atos, o que leva os indivíduos a resvalarem nas precipitações incapazes de conter ímpetos de violência sob a desculpa de serem corajosos. E aí é preciso que a gente entenda o real significado dessa palavra, que é a energia moral que nos enche perante situações difíceis, situações complicadas, situações que muitas vezes a gente não sabe uh, o que fazer. A coragem do indivíduo é sempre avaliada pelas suas resistências morais. Se existem debilidades de forças uh, interiores, o sofrimento e os desafios da evolução causam, Fortes transtornos emocionais, orgânicos e muitas vezes geram desequilíbrios psiquiátricos. No entanto, se as resistências íntimas possuem capacidade de enfrentar os problemas que mais é, o amadurecem e o tornam mais vigorosos, as ocorrências afligentes e perturbadoras são, serão suportadas com altas doses de resignação e de valor. Então é preciso agir com equilíbrio, esse equilíbrio tem que ser a base de todas as nossas decisões, de todos os sentimentos e de todas as atitudes. A verdadeira coragem, ela encontra-se desse modo nos tesouros éticos morais que constituem a organização espiritual do ser humano. Daí, ela vai nos dar forças para suportar todas as dificuldades, sem derrotismo. derrotismo mas com o entendimento daquilo que está acontecendo e consequentemente com a possibilidade de buscar a melhor maneira de enfrentar qualquer situação. Assim, é indispensável treinar como ocorre com qualquer outra faculdade que compõe o espírito, vamos dizer assim, mantendo a vontade de prosseguir nos exercícios da reflexão da prece ungida de alto amor, e de amor à divindade, de cuja fonte fluem todas as energias necessárias ao nosso crescimento íntimo. Quem é corajoso traz em si a serena confiança nas próprias resistências, não se expondo indevidamente nem se permitindo os sentimentos inferiores de raiva ou o desejo de vingança. A coragem, coragem, ante os fenômenos existenciais, bons e afligentes, torna-se de inestimável significado por proporcionar bem-estar e alegria de viver, mesmo quando as ocorrências podem ameaçar a harmonia. Ter autodisciplina exige coragem. A autodisciplina desenvolve verdadeiros tesouros morais que enriquecem o ser humano. Nesse capítulo, destaca-se a coragem da fé que mantinha os mártires com elevada resignação ante as injuções penosas a que eram submetidos, fato que prossegue em todos os tempos, como desafio àqueles que abraçam os ideais de enobrecimento e de dignificação da sociedade. Portanto, coragem é uma conquista conseguida na sucessão das experiências evolutivas, entre variadas dificuldades e sofrimentos, mediante os quais se adquire resistência moral e calma, em razão das heranças ancestrais, quando o espírito se permitia o luxo da vulgaridade do crime. As energias morais eram filhas da agressividade e do orgulho, do ego enfermiço e das paixões vies. É preciso que a gente entenda que nós estamos melhores do que há séculos atrás, nesse quesito coragem. Continuamos então, definindo, segundo Joana de Anjos, que coragem é a força que impele, impele os idealistas que, com convicção, defendem aquilo em que acreditam e não forçam outros a neles acreditar. É a força moral daqueles que, sendo pobres de haveres materiais, perseveram diante das dificuldades com resignação, sem desistir, à medida que consegue melhorar-se e se aprimora. Aquela força persevera, transforma-se em decisão nobre de sorregimento e, mediante o querer, com acendrado interesse, converte-se em vigor, que é a coragem para os altos enfrentamentos e as agressões externas do meio ambiente social E aí a gente entende que é necessário coragem para que o indivíduo mantenha-se humano, principalmente nesse momento pelo qual estamos passando, que se comporte de maneira adequada, que sofra com dignidade, que se alegre sem exageros. É comum acontecer a perda do ânimo quando falece a coragem diante dos desafios existenciais, debilitando mais o ser que se deve erguer do aparente fracasso, que afinal é uma experiência evolutiva e enriquecedora e aí a gente precisa entender e fazer algumas comparações uh, por exemplo com Jesus a nossa coragem com a coragem de Jesus nada igual a coragem de Jesus que a todos amou a todos entendeu e a todos perdoou mesmo nos momentos de maior sofrimento muitos Têm sido os questionamentos, as discussões e os estudos sobre a personagem Jesus. São mais de dois mil anos de ensinamentos. E quanto mais o tempo passa, mais esses ensinamentos permanecem vivos, modernos e necessários. Pois, como já vimos, trata-se da própria lei de Deus. Jesus não quer de nós as vivências externas, nem as polêmicas, nem as disputas religiosas. Que importa saber quantos anos tinha Jesus? Que importa saber qual a cor dos seus olhos? Que importa saber se ele era louro, se ele era moreno? Que importa saber se Jesus era alto, se era baixo? Que importa saber se Jesus era assim ou era assado? Quem escreveu os seus evangelhos? Ele teria falado isso ou aquilo? Que importa saber tudo isso, se o mais importante ele nos deixou e nós fazemos de conta que não existe que são os seus ensinamentos. E quais são esses ensinamentos de Jesus? Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que ele nos pediu? Será que temos a mesma coragem que ele? O que fazermos para sermos bons cristãos? O que fazermos para sermos corajosos, iguais ao nosso mestre, e guia nosso modelo Jesus ao que te bater numa face oferece também a outra está lá em Mateus 5,39 e aí não é dar o rosto para que a pessoa bata na outra face é agir de modo diferente é fazer de modo diferente é mostrar àquele outro que te agrediu ou que não agiu de forma correta, que existem Existem novas possibilidades, outras possibilidades. Faze isso. Mete no seu lugar a tua espada. Porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Está lá em Mateus 26, versículo 22. Para nos falar da lei de causa e efeito. Se nós queremos o bem, é preciso que nós façamos o bem. E... Continuando nesse desbravado da história de Jesus, vamos encontrá-lo elegendo um samaritano como exemplo de solidariedade em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele, o samaritano, fosse desconsiderado e detestado e aí ele vai dizendo em alguns momentos Jesus, o meu reino não é deste mundo está lá em João 18 capítulo 33 a, capítulo 18, versículo 33 a 37 o filho do homem não veio para ser servido mas para servir Marcos 10, 45 minha doutrina não é minha mas daquele que me enviou João 7 16 então, Jesus apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e com ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública e regular para torná-la mensageira da boa nova da sua a ressurreição. E aí, olha só, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. João 8,17 Nós podemos atirar a primeira pedra? Jesus conviveu com as pessoas ditas de uma vida, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam oculta, oculta, ocultamente. A sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se... Contudente e viril diante dos perversos, dos bajuladores e dos pusilânimes, os quais ele nunca temeu. Em momento algum, Jesus receou perder a vida, pois ele sabia que era para isso que ele tinha vindo. Ele não negociou favores e nem se submeteu às conveniências humanas. Viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento de fidelidade a Deus. Até no último momento, quando ele está ali, sofrendo as últimas consequências, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, enfrentemos com naturalidade os nossos limites e as nossas angústias, confiantes na vitória, não nos evadindo dos deveres que nos compete realizar. Em cada insucesso, aprendamos como não repetir a façanha sem depressão ou tristeza ou arrependimento. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. O ser humano verdadeiramente corajoso não tem medo de amar. Sim, amar a todos como nosso mestre Jesus nos recomendou. Através do erro, nós vamos entender que alcançaremos o comportamento correto, sendo isso sim, oportuno, jamais desistir, contando com a certeza do triunfo que somente acontece quando se persiste na atividade, a gente vai entendendo que é preciso ter força para ser firme, para ganhar uma guerra, para estar certo, para sentir a dor de um amigo, é preciso ter força para esconder os próprios males, para suportar os abusos, para às vezes fazer tudo sozinho, enfrentar os desafios que a vida nos oferece todos os dias, para lutar contra a desonestidade, enfrentar as tentações, a gritar contra a injustiça, pregar a verdade, levantar a bandeira da paz, defender os bens materiais, amar, sobreviver, enfrentar as batalhas do dia a dia, mas é preciso coragem para ser gentil, para se render, para admitir a dúvida ou o erro. É preciso coragem para sentir as próprias dores e para demonstrá-las. É preciso coragem para pedir apoio, para reconhecer a própria ignorância e resistir às suas investidas. É preciso coragem para ser justo, para ser verdadeiro, é preciso coragem para construí-la na própria intimidade. É preciso coragem, às vezes, para se calar, preservar o matrimônio, o patrimônio moral, para ser amado, para aprender a viver, enfim. Mas é preciso muita coragem moral para vencer a si mesmo. Aí é que está o grande problema. E entendamos que força e coragem são duas virtudes com as quais podemos conquistar grandes vitórias, mas a maior delas é a vitória sobre as nossas próprias imperfeições. Quem alcançou a plenitude não fez o passe de mágica, senão mediante o um esforço bem direcionado para o objetivo mantido pela mente. A coragem, portanto, impõe-se como equipamento de emergência para a autorrealização para a conquista da plenitude, nos grandes embates surgem os heróis que, não poucas vezes, são pessoas anônimas e simples que jamais acreditavam poder superar os medos íntimos e agir de maneira correta. Nunca nos consideremos destituídos de coragem moral, porque ainda não fomos alcançados pelos testemunhos, não enfrentamos situações agressivas ao recear por antecipação à sua ocorrência. O temor de um momento desaparece quando se faz imperiosa a decisão de enfrentar o inevitável, com demonstração de que há reservas de recursos morais e espirituais que são desconhecidas em nós, exatamente por falta de oportunidades para manifestar-se. A coragem verdadeira traz em si o equilíbrio como base de todas as decisões, de todos os sentimentos de todas as atitudes, da força para suportar todas as dificuldades, sem derrotismo, mas com o entendimento de que o que está acontecendo e, consequentemente, com a possibilidade de buscar a, melhora, a melhor maneira de enfrentar qualquer ser humano, qualquer situação. O ser humano, verdadeiramente corajoso, não tem medo de amar. Amar, como nosso Mestre Jesus nos ensinou. Nada se compara àquela coragem de Jesus que entendeu e nos mostrou o que era preciso fazer. Quem visse aquele homem de aparência frágil, tombado sob o peso da cruz, não poderia conceber que se tratava do construtor do planeta terrestre, que suportaria a crucificação com alvítrio, sob dores atrozes e destrutivas, alcançando clínicas do seu ministério com brado de perdão aos que lhes fizeram inimigos. Tomemos como exemplo para a nossa vida a coragem de Jesus e sigamos tranquilo, tranquilos, sabendo de que Jesus está no comando. Muita paz a todos. Muito obrigado. Que assim seja.